Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Vamos retomar o que aprendemos na unidade 7, concepção mediadora e prática avaliativa a sondagem. Nós vimos no decorrer dessa disciplina as hipóteses de escrita infantil e compreendemos né, como a criança se apropria da escrita. Mas como identificar em qual dessas hipóteses a criança se encontra? Então, é, para isso, nós utilizamos como recurso a sondagem. Como vocês podem observar no slide, a sondagem diagnóstica é um dos recursos que o educador dispõe para detectar a hipótese que o aluno está sobre o processo de alfabetização. Pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético. E como nós podemos fazer isso, então? Então, nós devemos escolher quatro palavras na ordem, sendo uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. Essas palavras devem ser do mesmo campo semântico, por exemplo, animais, frutas, materiais escolares. E na sequência, nós pedimos para a criança é, escolher uma e tentar fazer uma frase. Por que, que a gente pede isso? Para verificar se há estabilidade na escrita, se a criança escreveu num primeiro momento, né? por exemplo, cachorro, que é o exemplo que está aqui no slide, se ela escreveu cachorro da mesma forma quando, a gente, quando solicitamos isso a ela no primeiro momento, e se nessa frase o cachorro continua escrito da mesma forma. A sondagem é um valioso recurso no processo de alfabetização e letramento e ele serve não apenas para identificarmos os níveis de escrita que a criança se encontra e classificando-as né, em pré-silábicos, silábicos e assim por diante, mas serve para o professor organizar a sua prática, ver as dificuldades dos alunos e pensar um planejamento, atividades que dêem conta, que ajudem a esse aluno a avançar, a abandonar a hipótese que ele se encontra e avançar nesse processo de alfabetização. Nessa avaliação, na sondagem, se o educador tiver dificuldade em compreender a escrita da criança ou ficar em dúvida, é importante pedir para a criança ler, identificando com o dedo, assim nós podemos ver como que ele está pensando e organizando a escrita. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa disciplina e tenham compreendido esse processo de alfabetização para ajudar os alunos de vocês. Um abraço!